Porta raiz, mas não fez em cima. Valoriza, pode crer. Se afasta, mas traz mais coisa pra contar do que pra esconder. Corre que ninguém vai correr por você, mané. Se prepara que até a terra para, mas não para as de passa para amor, dinheiro a gente torna essencial. Mas não se esqueça, na hora de abrir mão, qual é qual as decisões definem. Nosso maior rival em quem? Nós mesmos. Só vencemos após nos definirmos, assumirmos Os próprios erros, os receios são como fantasmas Pra mim quando tô vulnerável e sozinho é que eles costumam Vim tomar fome a fim de me atingir Me mostrar que não importa pra onde eu vá Sempre terá algo pra eu enfrentar Não se trata de perder ou de ganhar De perder ou de ganhar Mas de se manter forte onde a força É mais difícil de se enxergar E carregar consigo E carregar o consigo a cada mínima experiência torna o possível possível.